Olá, em pleno século XXI, enfrentamos situações que poderíamos imaginar que já estivessem superadas. É o caso do trabalho escravo. Sobre este assunto, eu converso com a procuradora do trabalho, Li Sobral Cardoso, que faz parte das coordenadorias nacional e estadual de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no Trabalho em Revista. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto tão, tão antigo e tão atual, né? Doutora, a gente vai falar justamente sobre isso. Quando a gente fala de trabalho escravo, parece que é uma coisa bastante distante, quando na verdade não é. Não, o tema é muito atual, os casos permanecem e crescem em números, é, mudam as modalidades, mas a raiz permanece a mesma. E o que a gente verifica é que existem mais semelhanças do que diferenças com relação à figura do trabalho escravo quando era permitido no Brasil até 1888, né? E o que configura, na verdade, então, o trabalho escravo? É, o código, o conceito de trabalho escravo no Brasil é pautado pelo artigo 149 do Código Penal, que foi modificado em 2003. A, a modificação mais, mais substancial aconteceu em 2003, e ele prevê quatro modalidades básicas, que são o trabalho forçado, a servidão por dívidas, a jornada exaustiva e as condições degradantes de trabalho. Então, o enquadramento em uma dessas modalidades já caracteriza trabalho análogo ao escravo no Brasil. Doutora, as fiscalizações do Ministério do Trabalho, então, no ano passado, é, resgataram então, quase 80 pessoas é, em situação de trabalho escravo. No ano, neste ano, até metade de outubro, já foram, então, 128 esse número está aumentando. Existe preocupação com relação a isso? Sim, existe. É, e a grande preocupação é com relação à situação dos trabalhadores. É, Leonardo Sakamoto, que é o presidente da ONG Repórter Brasil, que tem um, um trabalho intenso, conhecido no Brasil com na né, causa do trabalho escravo, ele costuma apontar que o ciclo do trabalho escravo contemporâneo se constitui de ganância, impunidade e pobreza ou extrema miséria. Então... Cabe ao Estado tanto adotar medidas direcionadas aos empregadores que adotam esse tipo de postura, que exploram esse tipo de trabalho, quanto também é, melhorar, melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores para que eles não se vejam obrigados a se submeter a certas condições de trabalho. Uhum. Mato Grosso ele ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, então, sobre situações de trabalho escravo. Os principais casos estão no interior. É esse realmente o problema? Por que, que acontece mais no interior? Sim. É... Existe um mapeamento em andamento sobre os fluxos migratórios do trabalho escravo. E, historicamente, o Mato Grosso sempre foi muito conhecido por receber muitos trabalhadores de outros locais, principalmente de estados do Nordeste, principalmente do Piauí e do Maranhão. Mas o que se tem verificado nos últimos anos, é, ano passado, houve um resgate de mais de 30 trabalhadores, em que quase 30 eram de Mato Grosso e esse ano já se tem notícia de trabalhadores ori oriundos de Mato Grosso também sujeitos a essa situação. O que leva a crer que a situação de vida e de trabalho dos trabalhadores em Mato Grosso, das, das pessoas que buscam trabalho em Mato Grosso, está piorando. É, daí a necessidade de se sujeitarem a, a a essas formas de trabalho. Aliado a isso, é, se tem se tem tido estudos e, e ações também no sentido de traçar a relação entre concentração de terras e trabalho escravo no Brasil, devido à formação do, do, da distribuição de terras no Brasil e da distribuição de trabalho também. Então o que se percebe é que essas duas questões históricas, históricas do Brasil é, elas estão, estão intrinsecamente relacionadas e o Mato Grosso reflete muito esse traço. Porque é um dos estados, ou talvez o estado em que se concentre maior, haja maior concentração de terras. E infelizmente é um estado em que a gente percebe trabalho escravo, eh, ainda nos dias de hoje, em número bem elevado. E Doutor, é possível que o trabalhador ele rompa esse ciclo aí de exploração? É possível, desde que o estado adote medidas de, de diminuição ou erradicação. Da situação de pobreza ou extrema miséria, né? que é o elemento do, do trio, do ciclo do, do trabalho escravo contemporâneo. Então, à medida em que essas pessoas tenham condições de vida melhores e que tenham efetivados os seus direitos fundamentais que estão na Constituição e em vários outros documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então são condições básicas, são direitos fundamentais, a moradia, a alimentação, a transporte, a educação, a saúde, à, na medida, na mesma medida em que essas pessoas tenham acesso a, aos seus direitos fundamentais, tenham efetivado os seus direitos fundamentais, elas tendem a não se sujeitarem, ou pelo menos não tão facilmente, a essas condições de trabalho degradantes, trabalho forçado, servidão por dívida, jornada exaustiva que lhes são oferecidos. E as empresas, elas podem ser penalizadas por isso? Podem virar, por exemplo, ficha suja nesse Sim. sentido? É, o Brasil, inclusive, é considerado, ainda é considerado referência internacional no assunto do combate ao trabalho escravo, ou seja, na adoção de medidas é, direcionadas aos empregadores, exatamente por ter criado é, a lista suja, né, a chamada lista suja, que é um cadastro nacional em que as pessoas, empregadores que são é, de forma já constatada, né, oficial, são flagrados, explorando esse tipo de situação, entram nesse cadastro e, a partir daí, existem restrições a direitos, inclusive a direito comercial. É, nas transações comerciais, os seus parceiros comerciais costumam se utilizar dessa informação, que é pública, inclusive internacionalmente. E uma... Um, uma o que vem acontecendo nos últimos tempos é que o Brasil tem adotado medidas consideradas retrocessos na ordem internacional e os parceiros comerciais do Brasil têm observado essa questão e manifestado a preocupação em fechar contratos com empregadores que submetam trabalhadores a essa condição porque eles estão em condição desigual no mercado, cometendo o que se chama dumping social. Né? É, é, tendo mais lucro pelo fato de não cumprirem os seus direitos sociais, a contento. Essa empresa, de certa forma, ela também pode ser penalizada no sentido de pagamento de multa também? Sim, inclusive criminalmente, tanto o pagamento de multa na esfera, na esfera trabalhista, quanto sujeito à penalização criminal, né? O nosso conceito legal hoje está no Código Penal e não existem tantos casos no Brasil de condenação criminal devido a uma série de fatores. Embora seja crime, por algumas questões do meio do caminho, do processo, existem poucas condenações criminais no Brasil hoje. Mas é possível e é necessária a medida necessária. Doutora, com relação a esse combate, então, o que, que o Ministério Público do Trabalho é, ele tem feito para combater ou minimizar essa situação? O Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo contribui também de alguma forma nesse sentido? Sim, com certeza. Mato Grosso é considerado pioneiro em diversas medidas no sentido da erradicação do trabalho escravo, é nacionalmente conhecido como um Estado pioneiro na adoção de diversas medidas, e uma delas é exatamente a adoção do plano estadual. Inclusive, a, os integrantes da COETRAE, do Mato Grosso, estão articulando o segundo plano estadual, atualizando as ações do primeiro plano, que já tem alguns anos, e a ideia é finalizar o texto para propor ao governador eleito a, a adoção do segundo plano atual, com medidas previstas para quatro anos, para assinatura no próximo 28 de janeiro, que é o dia nacional de, pela erradicação do trabalho escravo. Né? E, e aí o trabalho que tem sido feito é esse, que é de extrema importância e prevê medidas tanto de combate por exemplo do controle das cadeias produtivas, quanto medidas de prevenção de acesso à terra e de acesso à moradia, transporte, alimentação da, das pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E doutora, nunca é demais dizer. As pessoas podem e devem fazer as denúncias. Podem e devem. Existem canais de comunicação do Ministério Público do Trabalho que, e as denúncias podem ser feitas por telefone, presencialmente, por aplicativo, MPT Pardal, a gente recebe denúncias, pode ser feita por, pelo site em que a pessoa tem a oportunidade de descrever com mais calma as situações que perceber. E qualquer pessoa pode denunciar, não precisa ser a pessoa prejudicada. Qualquer pessoa que, que perceba suspeita ou confirmada a situação de trabalho escravo pode e deve fazer denúncia. Falou tudo, pode e deve, realmente, né? Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada pela participação.